Olá, pessoal, mais um dia de trabalho voltando para o nosso piso elevado. O Que, que eu fiz agora, eu fiz a emenda entre uma guia e outra. E vamos começar a encaixar os perfis que a gente deixou já tudo pré-cortado bonitinho no espaçamento de 40 por 40, para depois a gente só lançar nossas placas. É hoje, gente. É hoje. É hoje. Vamos lá, mostrando aqui um pouco, né, da emenda que, que acontece aqui. Eu botei dois parafusinhos. Tá vendo para poder fixação. E eu encaixei uma nova guia por dentro. Vocês estão vendo? Uma nova guia por dentro. Dei esses dois pontos de parafuso. Só que, para ficar boa mesmo, eu dei esses daqui por trás. Assim, piso elevado fica bem. bem rígidozinho, né? Agora vamos continuar fixando nossos montantes. Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, hoje é dia de terminar esse piso. Vamos ou não vamos acabar com ele? Depois passar para a cusca? Hoje é o grande dia! Já fiz a emenda aqui da Gui, ó, vai ser show de bola, vamos lá. Vamos lá, povo bonito, vamos continuar. Tô aqui, ó, consegui uma serra-copa e a broca que enfia na serra pra fazer os nossos furos de passagem das nossas instalações. Vou começar a fazer agora em todos os perfis, depois passar a nossa elétrica. Você sabia que a Dama do Gesso sabe de elétrica também? Yes, eu sei de elétrica! Peguei minha serra copa com minha broquinha, né? Os dois vendem separado, tá, gente? Engatei na minha parafusadeira elétrica. Vou começar a fazer a furação aqui e é o que vocês vão acompanhar comigo. Uma dica, tá? Uh, fazer furo assim no aço de steel frame, você não pode trabalhar em alta velocidade. Tem que ser em baixa velocidade e alta potência. Porque senão você queima a serrinha toda e o furo não sai. Pois é, então você tem que tomar muito cuidado. Lembra, a gente tá trabalhando com aço de alta tensão, de escoamento, ou seja, alta resistência, é um aço bem duro, fechou? Já passei o conduíte, vocês estão vendo, agora eu vou instalar as caixinhas para depois a gente passar a fiação por dentro. Uma coisa importante, é sempre bom nas obras de frame você é trabalhar com protetor entre o conduíte e o montante, porque quando tem muita manutenção, muita movimentação, até durante a obra o conduíte vai tender a rasgar. Então eu quero mostrar isso pra vocês porque isso é muito importante, ele tende a rasgar, e depois de um tempo, sei lá, ele pode rasgar o conduíte, pode pegar o fio. Imagina a sua estrutura dando choque, pois é. Então, ó, vocês estão vendo aqui que eu passei o conduíte sem o protetor. Mas quando você tem a movimentação de passar fio, isso aqui fica sacudindo. Mexe pra um lado, mexe pro outro, isso pode rasgar depois de um tempo. Então o que, que você faz? Existe um protetor de montante já verdinho que você encaixa nesse buraquinho, tá? Antes de passar o conduíte. Ou você pode fazer algum provisório, botar alguma proteção com um tubo de PVC, alguma coisa assim do tipo. Entendeu? Se você tiver resto de material, tiver apertada, passa um tubo de PVC, você corta desse diâmetro pra ser é menor ou maior, você bota ele e depois você passa o conduíte por dentro. Fica bem bacana também. Vocês repararam mas a gente não conseguiu fazer nenhuma fixação entre a guia inferior a parte da guia né a que está encostada assim no chão e o nosso montante e o que, que acontece como a gente está com uma fixação só de um lado o perfil vai tender a rotacionar quando eu estiver caminhando em cima dele o que, que eu vou fazer como solução para evitar essa rotação eu Vou botar um perfil do outro lado que vai segurar esse movimento então Pode ser resto de perfil, no caso eu peguei os pedaços que sobraram do né, meu perfil e vou fazer esse parafusamento, costas com costas, para evitar o quê? Que o perfil do piso, esse principal que a gente tem, ele não rode com o tempo e ele acabe se deformando, né? E essa rotação ela pode acontecer tanto em piso elevado quanto em sistema de laje. Por isso que é muito importante você sempre trabalhar com bloqueadores, tá? Caixa de travamento, fita de aço, pedaço de perfil, né? Eu sempre digo, se sua obra tá sobrando perfil, usa pra fazer alguns reforços, não tem problema, né? Você vai jogar ele fora mesmo? Então, usa esse aço pra fazer o reforço. Eu vou mostrar agora pra vocês como é que eu tô fazendo. Ó, estamos colocando aqui o piso. Dá tchau, Geraldinho, de novo. Geraldinho fez me ajudar, que essa parte do piso aqui tá complicada. Ainda mais esse quarto aqui não esquadrejado E a gente tem que cortar tudo. Mas aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai se, se guiar pelos montantes externos. Né, Geraldo? E aí a diferença a gente corta quando encontrar na parede, porque a parede tá muito fora de espada. Eu comecei por aquele cantinho ali, mas tudo torto. Bateu aqui, não dava... Aí, a gente vai fazer isso aqui assim agora. Vai ficar show de bola. Uhum. Gente, hoje eu não consegui. Tive que pegar a ajuda do Geraldo de novo, né, Geraldo? É. Mas aí, ele me ajudou assim, tava todo torto. Aí, olha só que legal. Agora já tá alinhadinho, né, Geraldo? É. Com laser. E agora, olha o truque que ele faz pra cortar a placa. Ele bota um martelo no chão, vocês estão vendo? E aí corta com a placa inteira, não precisa nem deitar. Só bota o óculos, Geraldo, pra não ficar certo. Fazer um favor, viu? Então, só pra vocês saberem. Geral tá me ajudando a esquadrejar, porque. Gente, que lugar torto, né, não, geral? Todo torto, não encaixava as placas, ó, oh, meu Deus. Ainda bem que o Geral tava aqui pra me ajudar. Mas aí, olha só que bonitinho, eu já tô com tomadas. Vocês estão vendo? Olha as minhas tomadinhas, eu tô botando. Enquanto geral tá me ajudando no esquadrejamento, eu tô botando as tomadinhas. E aí a vantagem do piso elevado é exatamente essa, que você pode passar o que você quiser por debaixo. E o legal do USB é que você pode botar o que você quiser depois de acabamento em cima. Você pode botar piso vinílico, piso flutuante. Se você quiser botar piso cerâmico, eu recomendo você botar uma cimenticazinha, a parafusada no outro sentido, fazendo uma amarração. E aí você prende o piso com AC3, essa é uma dica importante. Sempre que você for botar piso cerâmico numa laje seca, usa AC3, tá? Porque AC3 é uma argamassa mais flexível que a gente tem. Rejunte também, se você for usar rejunte em laje seca, rejunte flexível também, muito importante.